Só, Mas eu lembro do conjunto, pisando em cacos e seguro em cima do muro. O erro meu de não olhar que era raso que eu queria mergulhar. Tão fui, eu perdi minha paz. Mesmo que por um segundo deixei, mais o amor existe a tudo. Independente da situação, eu se colhendo frutos. A vida flerta com a morte, os dois morrem juntos. Sigo amando mesmo. Que isso seja de dois mesmos. Sem deuses, sem mestres, nada é pra me segurar mais.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 Minhas dores dessa nova hora eu tô vendo tanto carotuário claro, como em coxinha Aqui na poli, internet o mundo fora, respeita as minhas Já na bota não todo dia uma prova do feiro Passando o tempo, cavando uma cópia Palavras são disparos e eu andei trucando os furos Não escondo cicatrição, eu castro pro futuro Só cria quem sonha com esse sonho, eu não dou pressão de uma valor de escape Senão eu bulgo, o desgoverno governa por uma parcela Eu jogo migalhas pro suburb difícil só volto fazendo o lucro, ação de rua que move o mundo. Na nossa mão tá o futuro. Voltando ou não, não vejo muita diferença. Mas sozinho eu não mudo mundo. Eu mudo meu mundo. Quanta gente morre por falta de formação, quanta gente morre de frio no calçadão, quanta gente morre por negligência nesse mundão.